Olha o Alistar falando pra mim no alma mano. Tô... Que isso aí, Alistar? Para, pai. Que isso aí, Alistar? Porra, cara, acordei cedo na vontade de pegar a MD5. First game contra o Kenzie. Que isso, paizão? Aí o cara já tá... Que isso aí, Mineirinho? Aí o Mineirinho já tá... Alto ah, se sabotando, né? Flash por Prime, Marquinha? É sério, Gu? Flash ou tem Prime, pai? Parece isso dá tryhard na né? MD5 aqui, mas... Mas já vem deslizando aí, meu príncipe Já vem deslizando, vem no seu momento Sem medo de ser feliz, papai Mano, aonde que o Mundão mandar um Star Nem prestei atenção, confesso, mas eu hein sabia, Calma eu aí, Galho, não velho. morre não, pai, ó as graças Posso ir bot e posso ir mid, hein, mano São tantos lugares Acho que eu vou fazer essa tramanha, hein, galera Ela Star meou bastante, mano Mas dá pra lançar bravinha, A Jana tem que beitar, mano É agora, Janinha É agora, Janinha Não sei por mas eu sinto que a gente toma IK aqui, velho Ó, The Silence e só mata Ó, já dá um dano nesse aqui também, ó. Eu quero a colheita desse cara. Só a colheita tá bom. Ajuda a puxar a wave da melhor forma possível. Não fui eu que peguei o first kill, mas tivemos participações aqui, né, galera? Roubei um pouquinho da wave aqui pra comemorar aquela taxa, né? Ah! Ai, perdeu o carrinho O carrinho, se eu soubesse que ia perder o carrinho Eu tinha pegado, né? É, tá bom Volta a aclinar de cima pra baixo Nós joga pra matar o bot de novo, só que eu acho Que eles não gastou nada, né, mano? Os caras gastou algo do bot aqui, galera? Acho que não, né? Acho que não gastou não, né? Eu acho que não gastar Nada não, né? E o Wild de Rift Marquinhos, então, mano, ainda não Programei de lançar aí pra stream, né? Mas quem sabe, tudo é possível Nos olhos daquele que crê Tudo é possível, né? Quem sabe aí, né? Gostaria de não perder esse aqui agora, hein, mano. Nesse aronguija eu pego o nível 6, nós lança nervosa, tudo nosso. Meu time podia muito tirar aquela ward ali pra mim, ó, velho. Tá, então é o seguinte, eu sei que tem ward ali, mano, então eu vou dar essa big volta junto com o meu parceiro galho e nós dá um jeito de daivar esses senhores aqui. Deve ter pink aqui, mas paciência, né? Não tem. Então, um, dois, três e tchau, obrigado. Toma. Quem que falou lá, galera? Flashzinho por Prime. Quem que falou lá, galera Que ia é liberar o vizinho pra, Se eu flechasse ali, né Fica à vontade e Vem no seu momento aí também, meu manuseado Sem medo Mano, Vocês daivam esse cara, velho Rápido, rápido, rápido Tem que ser rápido Isso Isso, meus guerreiros Top também Matou Cuidado com a Zaira Cuidado com a Zaira Mano, a Zaira ele não foge, né W Tá bom, tá bom. É o preço a se pagar. Acabei de cagar na cara dos caras da bot galera. Agora, agora o plano é farmar meu topside e jogar em pro do arauto, hein, mano? Mas já cagou nos caras aí. Agora tem que cagar nos outros rapazes ali também. Da melhor forma, bora, bora pega, pega. Vou fazer esses campos e posso invadir o topside do, do Dr. Mundo. Só que meu mid tá dando B e eu não tenho pressão top. Então talvez o plano é ir reto top. Vamos aqui então, ó, mano. Ó. O set pega pressão, nós entra aqui. Esse é o plano. E vamos seguir a porra do plano. Xerint que eu vou morrer aqui, não vou, galera? Vocês estão sentindo o um cheirinho, mano? Ó, pelo menos pressão top eu tenho. O galho não consegue me acompanhar. Eu não tenho ult nem flash. Nossa, se eu roubar esse aqui vai ser bom demais, mano. Tá bom, tá bom. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Agora nós só faz arauta aqui, ó. Só sai, só sai. Deixa esses bobos aí. Bora, minha família! Pega, pega! Tá bom, tá bom, só sai, só sai, nós que é Aralto, nós que é arauto. Matamos o mundão da massa, o plano agora é fazer arauto, ó. Zaira sem ult, Galhos, ô, oh. Rengra sem ult também. Eu faço esse Araltinho e preciso pensar pra quem eu uso. Galera, vocês no meu lugar, em qual lane vocês usariam o arauto? Por quê? E justifique sua resposta aí no EAD do Marquinhos, beleza? Mas eu só acabei justifique de cima, sua velho. resposta. Bote, porque a Kai sai carregar... Concordo, mano, que usar bot é legal Mas eu tava cogitando usar pro set da massa Esse 7 parece ser um cara responsa, mano Eu ia usar pra ele, né? Mas acho que eu vou usar bot mesmo Porque a barricada já tá acabando Eu já tô na parte de baixo Vai nascer dragão E meu ult tá voltando Então eu vou fazer play aonde eu tô, né? E arauto pra Caixa também é muito bom, né? Igual vocês falaram aí Bot porque é Caixa. Então vai ser isso mesmo, bora Que isso? Que isso, Tristaria? Que isso? Ah... Quem que falou lá, galera? O Tizinha por Prime. Tinha um guerreiro que tinha falado mais em cima ali. Eu não sei se vocês tinham visto junto comigo, né? Mas fica à vontade, o guerreiro que falou que ia vir escorregando aí, né? Pode vir no seu momento também, sem medo de ser feliz conosco, né? Que é isso aí, minha família. Vocês não precisam puxar outra wave não, meus meninos. Pera aí, galera. Pera aí, né? Pra tanto também, né? Pô, agora o drag vai ser deles. Que tragédia, mano. Na real, que eu tô dois níveis na frente do mundão, né, mano? Eu vou meter o louco. Vem, 7, Vem, sete, Preciso de você. Preciso de você, sete. E aí, galera? Façam suas apostas. Isso aqui vai dar ruim ou muito ruim, hein, mano? Mas eu Quem, sei, a cabeça, Quem sei, é isso aí, Que isso aí, meu bombom? Toma pra aí. Sacana, acho que o sk aí também. Pera aí, eu tô aqui, minha família. O Aralto cabeceou. Cabeceou, show de O oh, que é que? Que? Que, que, que, que, que isso aqui? O que é isso? O cara tá bem? Para o B deles ali? Será? Ninguém, minha galera. Ali, o B deles. IUU! Ah! Pega a perrega, galera! Esse aqui é o true, pega a perrega. Teve TP atrás, fudeu. Vale! Marquinhos, Oi. sabia que se você tivesse ganhando 200 mil dólares, o time dos caras tem um monte de cavalo, hein, mano. Como é que nós vai matar esses caras, velho? Também que eles não foi Barão, né? Ai! Nossa! Porra é essa, mano? Pelo menos usou ult, né? Pega, pega. Esse aqui é o tru, pega, pega, mano. Mano, esses caras tá folgado, família. É, velho. Tá folgadinho demais, velho. Só da, da cota aí já, sendo folgadinho, mano. Vai pra base aí você também, meu, meu príncipe. Caramba, mas a intenção da Zaira foi boa. só que é melhor ir Baron, né, mano? Hora da verdade, hein, galera. Não que a Zaira tem, tem TP, tem chance dela de brotar. Ah, mano, é melhor ir Drake, né, velho? Ah, vamos ter que Drake, galera. Drake, Drake, Drake, Drake, Drake. Deixa esse drag quieto é Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Salve, Kenzi. Satisfação, meu bombom. Eu tenho que dar bem, não dei ainda. Esse aqui tá um pouco errado, né? Deixa eu até permanecer aqui. Não... Nossa, o estrago que eu fiz, mano, não vai morrer ninguém, velho. A bagunça que eu fiz aqui, galera. Pelo amor de Deus. Ih, gatinha aqui vem com defeito, hein? Esse gatinho aqui vem com defeito Ai, brincadeira Nice, foi esse, mano Caramba, lancei a nervosinha, hein, mano Tô afim de aprontar, galera Eu faço isso ou não faço, hein, mano Ficar aqui quietinho, ó Ô oh, vontade de fazer merda Aqui, ó Vou fingir que sou espantalho Eu tô fingindo que sou espantalho, galera Se liga Mas eu só vi a cabecinha, velho Bora, bora e pega, pega, meu príncipe que isso aqui vai dar? Ai! Por que, que eu tô sentindo que isso aqui vai dar ruim? Ai! Por que que eu senti que isso aqui deu, deu ruim? Ah! Ah! Vamos embora, família. Vamos embora. Vamos pra casa. Vamos embora. Você tá aqui, não tá, Rengar? É, eu sei que você tá aqui. Volta aqui, gatinho. Pô, gastei tudo ali, galera. Beleza. Beleza, família. Ale, que paulado do meu time, hein, mano. Dá pra, usar, dá pra mostrar o facão pra eles aqui ainda, ó, galera. Didi, boys. Mas... Nice, galera. Segunda do dia. Segunda vitória. Estamos 2x0 na MD5. Mas...